Uma outra maneira de nós inicializarmos matrizes e vetores no, no Fortran, e aí isso vale, em princípio, também para qualquer linguagem, é usar a entrada via teclado. Nesse caso, a gente tem que ler elemento por elemento. Né? O, o usuário vai ter que digitar elemento por elemento do vetor. Então, tem um programinha simples aqui que eu fiz. Né? Vamos inicializar primeiro um vetor de quatro elementos. Tá? Então, aqui eu faço um laço de 1 a 4 e peço para ele ler o elemento i do vetor. E aí, leio o iésimo elemento do vetor. Okay? Então, vamos rodar, vamos rodar o programa aqui, F9. Ele vai começar a me pedir. Então, vou inicializar o meu vetor com 1, 2, 3, 4. Elemento 1, 1. Elemento 2, 2. Elemento 3, 3. Elemento 4. Okay? E se eu quisesse ter visto o vetor que eu, o vetor que eu, que eu digitei, né, eu poderia rodar o meu programa de novo, reinicializar o meu vetor, 1, 2, 3, 4, e agora ele me mostra o vetor que eu digitei aqui. Okay? Então, tranquilo. Okay? Para matrizes, é muito parecido, só que agora a gente vai ter que fazer um laço, Duplo. Então eu vou comentar essas linhas aqui para ficar para não ficar muito, muita coisa na tela. E agora né, eu quero in inicializar minha matriz desse jeito. Normalmente a gente pede a gente lê da esquerda para a direita, né, mas eu acho mais intuitivo pedir a primeira linha inteira, depois a segunda linha inteira, a terceira linha inteira. Então eu tenho um laço duplo aqui que eu posso simplesmente botar no laço externo o índice para linhas, no laço interno o índice de colunas, e aí peço para ler o elemento IJ da minha matriz. Okay? Nada de demais, mas é bom só mostrar como é que a gente se faz. Como é que a gente faz? Ah, tem uma coisa, né? esqueci de, de descomentar de novo essa linha para imprimir a minha matriz. Então vamos lá, F9... E agora vou inicializar a minha matriz. Tá? Elemento 1 é 1, elemento 1, 2 é 2, elemento 1, 3 é 3, elemento 2, 1 é 4 e por aí vai. 5, 6, 7, 8. E o último elemento da minha matriz, o 3, 3 é 9. E está aqui a minha matriz do jeito que eu inicializei. Okay? Então vocês podem inicializar ou direto na declaração de variáveis ou no corpo do programa direto com um vetor de números que vocês usam, o reshape, a, a função, a função uh, reshape, tá? ou vocês podem inicializar via teclado também. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que, que a gente usa para fazer, fazer essa função callPrintMatch se função fosse um print mate aqui, tá? É, é uma coisa que no Fortran se chama de Array Slicing. Até o próximo vídeo.